Você já tinha direito a se aposentar antes da reforma da Previdência. Ainda não foi no INSS requerir, ou pelo portal meio INSS, ou pelo 135. E tá esperando o quê? Não imagine que você vai ter que cumprir com as novas regras de transição. E nem com a regra permanente da reforma da Previdência. Você tem o direito adquirido. Pessoal, meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. Nos vídeos anteriores falei aqui sobre todas as regras de transição. Quem não assistiu, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, compartilha com as outras pessoas. Hoje eu vou falar sobre o seu direito adquirido, aquele direito que está incorporado aí no seu patrimônio jurídico. Em outras palavras, você que já tinha direito a se aposentar e que ainda não requereu por algum motivo, não imagine que você vai se aposentar com as novas regras, não imagine que a nova lei vai tirar o seu direito já Preenchido antes da reforma da Previdência. Você tem um chamado aí direito adquirido e pode se aposentar a qualquer momento, independentemente da nova legislação vigente. Portanto, você que é homem e já tinha 35 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, você que é mulher que já tinha 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019 ou de repente tinha 65 anos homem ou 60 anos de mulher e 15 anos de contribuição você tem direito adquirido e nenhuma lei que venha surgir vai tirar esse direito que está incorporado no seu patrimônio jurídico agora informo a vocês que vocês também têm direito a se aposentar com as novas regras e é importante que se faça o que um planejamento previdenciário procure um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança para que ele prepare para você um planejamento. E por que eu digo isso? Porque ele vai analisar junto ao INSS todos os históricos aí das suas contribuições previdenciárias, vai analisar todo o tempo de contribuição. Vai também visualizar se você tem direito a, alguma, a algum tempo especial E de repente fazer com que aumente esse tempo O especialista sabe do que estou falando E você pode ter direito a uma aposentadoria mais vantajosa Com a nova regra da Previdência Ou de repente com a regra antiga Mas para isso tem que fazer cálculo e quando você for sozinho no INSS requerer a sua aposentadoria, o INSS não vai informar que você tem direito a um benefício mais vantajoso, o INSS vai conceder para você a aposentadoria menos vantajosa. O INSS também não vai dizer para você que se você esperar daqui a seis meses, um ano, quando vai preencher mais um direito à aposentadoria, que essa nova aposentadoria daqui a um ano será duas vezes maior em termos de renda ele não vai dizer isso e às vezes vale a pena você esperar mais um pouco mas Rodrigo como é que eu faço isso Para um especialista em direito previdenciário ele vai saber ele vai preparar para você um planejamento previdenciário um documento com todo o seu tempo de contribuição com o histórico das suas contribuições com a provável renda mensal inicial da sua aposentadoria. Pessoal, no vídeo de hoje falei aqui sobre o seu direito adquirido, que você tem independente da nova lei, você pode requerer a sua aposentadoria a qualquer momento, que no próximo vídeo vou falar sobre um assunto da aposentadoria, de uma profissão que é considerada a melhor profissão, não menosprezando as outras profissões, todas as profissões são importantes, mas essa é a profissão que forma as outras profissões, se não fosse essa profissão, eu não estaria aqui, e você já sabe que profissão que eu tô falando, é você professor, você professora, então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, e no próximo vídeo estarei aqui, falando sobre mais temas do direito previdenciário. Muito obrigado.